Queremos aqui, eu e o Wagner, dar um recado para o dia dos professores e dos profissionais de educação, cumprimentar vocês pelo trabalho brilhante, né árduo, que sofreram muito com a pandemia e com a retomada, é um grande desafio. Então nós queremos aqui fazer essa saudação, né Wagner? Isso, parabenizar a todos os profissionais de educação, professores, agentes educadores, todos os funcionários que de uma maneira ou outra fazem a educação ser referência aqui em nossa cidade. E é um prazer estar falando com vocês nesse dia tão especial e importante para a valorização de vocês. Eu queria só, nessa questão da valorização, São José dos Campos tem o um maior orçamento aqui da região. Por um outro lado, nós temos o um menor valor de hora-aula da região também. Olha aqui o, o exemplo. São José dos Campos está pagando a hora-aula 14,06, Jacareí 17,00, são Sebastião, 42, Caraguatatuba, 30 e Tremembé, 23 e o Estado, para o inicial, 19,80. Wagner, que situação dura, hein? Difícil, né, Melena? São José é a capital da tecnologia, maior orçamento do Vale, um dos maiores do Estado e paga o menor salário hora-aula para o professor, fruto desse plano novo de carreira que o PSDB colocou em nossa cidade. É, nós temos vários professores ganhando um, dois, três salários mínimos, uma carga horária absurda. Então, a vergonha, o valor da hora-aula de nossa cidade ser um dos menores. Das cidades vezes é o menor. Sim. Né? E comparado com cidades até menores aqui do Vale do Paraíba, é um o valor de aula né? Agora, o Nós fizemos bastante a discussão do Fundeb né? aqui na, na LDO, porque... Esse dinheiro está entrando no orçamento. Nós temos uma notícia que é muito importante muito boa para todos os profissionais de educação. Professor, agente educador todos que trabalham na área de educação. Nós tivemos aquela nova legislação do Fundeb, que vai aumentar a verba do Fundeb de 10% no investimento do, do governo federal para 23%. Então, cada ano está aumentando um pouquinho. Em 2020... 2021 e, e esse ano está 12%, ano que vem vai ser 15% o investimento da União em educação esse valor a mais de 12% para 15% significa o quê que vai vir um dinheiro para as cidades, Sim. São José dos Campos na verba do Fundeb desse ano recebeu esse ano 2021, 325 milhões ano que vem em função da, desse aumento de 12% para 15% do, uh, do gasto da União com educação em função daquela medida do Sim. Congresso esse, essa mudança de 12% para 15% vai aumentar o orçamento do Fundeb em São José para 431 milhões. 106 milhões de reais a mais. Então, nós vamos ter mais de 100 milhões a mais no orçamento da educação que a Câmara vai votar no final desse ano. O que, que é importante? Esses 106 milhões, a gente não pode deixar o prefeito fazer o que ele quiser com esse dinheiro. É a oportunidade que a gente tem para fazer São José ter mais avanços na área de educação. Melhorar o salário do professor. É, cresce a, cresce período integral é, Diminuir o número de alunos por sala de aula Tem muita coisa que dá para fazer Com esse dinheiro que é permanente viu? Não é um dinheiro que vai vir em 100 milhões A mais no ano que vem, é 100 milhões que vai ser fixo Todos os anos E que o professor, os pais, todo mundo Deveria debater né? junto com a Câmara Sim. aqui, O que fazer com esse recurso Bom, é isso, então nós temos Perspectiva, né? uma vez que tem E é bastante importante Dizer para vocês que a educação é, investir em educação é fundamental para mudar a realidade brasileira. Então, é por isso que nós estamos aqui é, falando para vocês um pouco dessa questão orçamentária e dizendo para vocês que tem saída. É só investir é, como a gente sempre imaginou. Na educação, não nos, só em bens móveis, mas no ser humano que tá ali. Sim. Valorizar o professor, valorizar os profissionais de educação, o agente educador e todos os trabalhadores da área de educação. Melhorar a qualidade de ensino e diminuir o número de alunos por sala de aula, além da vaga integral. Então, professores, profissionais de educação, um feliz parabéns. dia, parabéns e vamos juntos lutar para que esse orçamento seja de fato para vocês.